Fazendo mais eu sou mal fã Você foi na sua guia Eu não é Badia me liga mais uma Fazendo mais dias eu sou mal do Você foi na sua guia eu não é. Vadia me liga mais uma até E aí, eu não